A Lola já tá com medo, né, Lola? Gente, Pior é que eu já dei o calmantinho Tá assim por enquanto, tem gente na rua a árvore nem tá mexendo tanto Eu li agora que o furacão bateu na Flórida agora já faz uma hora com categoria 4 E ele não diminuiu, a força continua a mesma coisa Tá Continuamos o trajeto? Sim. Ainda tá no mesmo lugar. Vai passar do lado da gente. Se passar do ah, lado é, é pior do que passar o olho. É, vai passar bem do lado. O olho vai passar bem do lado. E quando eu falo bem do lado, é assim: dirigindo, a gente iria estar perto. Mas vai ser categoria 1, né? Passando aqui. Ah, bom. Então e hum, eu tava lendo da chuva, vai chover nesses dois dias aqui, o equivalente a dois meses. Nossa. Nossa. Tá ali Olá, assim. tô agora. Mas é um vento sinistro mesmo. É, é, é bem estranho. Não é normal. Nem bem é que eles podaram as árvores alguns dias, né? É. Olá. Vamos dar uma volta Vamos ver se a gente.. Um moço! Olha! Olha, já tá cheio Nossa, olha só. Olha. E... Vai ser pior daqui umas duas horas, né? Das seis às nove hoje. Nós estamos saindo porque a gente já deu camantinho pra Lula, que nós tínhamos. E ela tá ainda muito ansiosa. Tá dando raio muito de vez em quando. Esse trovão só. Um que outro, mas ela tá muito ansiosa. Não sei se é por causa dos trovões ou se ela tá sentindo mesmo, né? Sei lá, o vento, alguma diferença. Aí nós vamos ver se nós encontramos alguma coisa... Cachorro, nós vamos numa farmácia Aqui, tá tudo fechado Porque, é, se o Walmart Tiver aberto, vai estar com muita fila Vamos tentar por último ir no Walmart né? Sim, é que esse aqui já vai fechar Assim que não vai mais abrir, então a gente tem que ir Agora, pois é, vamos Ali, a CVS já tá fechada, né Que é Sim. outra farmácia O que só vai abrir em já fechou também É Ninguém na rua, ninguém Isso nunca acontece É, vocês Pensam viram... Celular, olha só. É, vocês viram aqui ontem que eu filmei? É, e o filme era 5, tava cheio, né? Na hora do mercado Olha, agora é 4 e meia, olha só Quase ninguém na rua É, tá perigoso agora sair no é esse horário É Olha a sinaleira balançando isso nunca acontece. Eu vi umas rajadas de vento no chão ali. Até não tá aparecendo tanto agora. Mas isso nunca acontece aqui. É muito anormal mesmo. Tá meio forte. Deu umas rajadas aqui. Vou bem devagar. É. Tem que ter cuidado. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui na chuva. Que é melhor ficar fechado mesmo. Sim. Fechada. Nossa, já fecharam? Será que você vai ter que ir pro um março? Ai, será? Vamos tentar, vai que não tem ninguém. Vai, acho que vai estar. Tá... Eu acho que é bom que não tem ninguém. Nós vamos poder aproveitar e comprar rápido E vazar. Sim, não significa que a gente não deveria estar aqui, não. Né? Tá fechado? Tá fechado? Tá, eu acho que sim. Sim, tá fechado. Eu acho. Eu posso tentar acessar ela ver, mas... É. Eu acho que tá Podemos tá tentando... fazendo... tentar passar por lá é, vamos. Lula, sossega Ela não quer ficar nem deitada no meu colo Vamos ver se tem gasolina Não, tá fechado não, também tá fechado. Não. 3, Por isso que a outra tá 4 O que essa pessoa tá fazendo na chuva É, porque tá fechado 3h26 Caído, caído. Ih, tá fechado, né? Eu Tá fechado. Uma sim. É. Ai que droga, tudo não eu não vou conseguir comprar teu osso Olha só oh, essa rajada. Meu Deus! Não de consegui de pegar, de mas de realmente de mudou. De é umas rajadas, de ó. De vem. De para. De ó, já tem, tem. Tem galho caindo lá. Agora são seis da tarde, agora é que vai começar a piorar. Essa, hum. ja ó, essa janela tá fazendo um barulho esquisito da borracha mexendo aí. Tá frio? Entre aspas, com aspas vezes, entre aspas, sim, tá. Persiana aberta é porque ah, se Caramba. É um fechado Que daí protege <risos> Imagina essa história de eu Só pra ganhar uma arma contra a gente sabe? E aqui segue Às vezes calmo Às vezes rajada Mas muita sujeira pelo chão Muito vento o problema que levou Quer fazer uma sessão cinema no Furacão hoje? Dormimos todo mundo na sala? Eu tô aqui só editando vídeo, pô. O dia inteiro. Colocando conteúdo no Instagram e no YouTube. Se inscrevam, deixa o um like, me ajuda, vai. Essa é a situação agora. Eu vi que estamos em alerta Tornado Watch. Pode acontecer de ter tornado também. Segue a alternância, chuva e para, chuva, para. Aqui na TV eles estão falando sobre alagamentos. Lá na costa e todo mundo se preparando. Na verdade não é só na costa que pode alagar. oito e quinze agora e a previsão mudou um pouquinho ele atrasou um pouquinho aqui tem os horários ó vamos ver quando ele passa aqui no olho em Orlando ó ele vai passar um pouquinho mais para baixo o metro -Oeste fica para esse lado aqui então agora antes ia passar por aqui né então vai passar um pouquinho para baixo E... Ah, quinta às nove da manhã Então amanhã de manhã Que o outro vai passar por aqui Uh, tá dando raio lá fora Isso aqui é a janela Que tá fazendo barulho Ela tá fazendo um barulho bem esquisito um Trovão Bastante vento lá fora, bastante vento, umas rajadas mesmo, aqui tá mais protegido, então a árvore não tá balançando tanto. pena que não dá pra vocês verem ali. Umas rajadas mais fortes de vento. Agora são 8h40. Agora está mais forte, são quase nove da noite Essa é a situação no momento, tem bastante vento Não sei se vocês conseguem ver as rajadas estão mostrando, acabaram de mostrar ali, ah, ali ó, um incêndio, um poste, muita gente sem luz, porque, né, interrompe a transmissão de energia. Que foi, Lula? Tu tá nervosa, né? Quando ela acha que tem perigo, ela fica chamando a gente pra garagem, ó. Ela chama todo mundo ela quer que a gente siga ela para a garagem, para ir pro carro. Tudo bem, o outro Para sair de casa. Ah. Petisco, ouviu falar em petisco. <risos> tu tá estressado? Não, hum, eu gosto de vento. A gente morava numa casa de madeira, velha. E quando dava os temporais, o vento, fazia barulho. E tem um esse barulho na lembrança. As duas vão ir ali na chuva. A Lola vai odiar. Mas ela está de capa de chuva. É então tá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. It's yeah. <laughs> de de vento, agora está um pouquinho menos, Eu já chovendo bastante. É quase meia-noite e eu recebi esse aviso aqui, um alerta de emergência sobre alagamento para a nossa área.